Depois daquele vídeo do louro no sapato que bombou aqui no canal, a gente agora vai trazer novamente essa erva com uma outra aplicabilidade para você mandar embora, mandar para longe, deixar aí o que precisa aí, e ter mais qualidade de vida. Use louro para mandar embora energias densas. É o tema do vídeo de hoje e a gente já vai começar depois da vinheta. Gente, olha só, aquele vídeo do louro no sapato, a gente ficou tão feliz de fazer que a gente vai deixar o link aqui na descrição caso você ainda não tenha visto. Tá? Ele é uma técnica né, que a gente usou para impermeabilizar a sola dos nossos pés a energias densas nocivas e muita gente gostou tanto dessa técnica que a gente hoje novamente trouxe o louro com uma outra forma de aplicação para mandar para longe energias densas que nos atrapalham. Tá bem? Mas antes disso, quero me apresentar, eu sou o Luiz Mourão, somos professores de fitroenergética aqui na Luz da Serra junto com a Patrícia Cândido, junto com o Bruno Gimenez. A gente produz conteúdo de qualidade para os nossos vários canais. Aqui o fito Energética eu e a Pati, no Luz da Serra é o, eu e a Pati, o Bruno, no Brilho e Prosperidade é mais o Bruno, no Bruno de Mendes, no caso, né? a gente conseguir disseminar e ajudar mais e melhor todo mundo, da maneira que todo mundo precisa de ajuda. E hoje a gente vai seguir falando do louro, tá bom? Muita gente costuma usar o louro como tempero de feijão, né? Ah, vou fazer aquele prato, colocar um feijão, um louro, para poder melhorar o gosto, melhorar o aroma, mas o fato é que ele é uma planta, né, o louro Laurus nobilis, que é o nome científico dela, uh, muito usada, muito consagrada, para atrair prosperidade, os antigos povos na Grécia, né, estou aqui com uma colinha para te passar uma informação uh, mais exata, os antigos povos na Grécia usavam, por exemplo, o louro, uh, para poder, uh, corta... Então, estou aqui com uma colinha, né, e os antigos uh, povos da Grécia, da Roma, já usavam essa planta como uma planta medicinal e consideravam ela como símbolo de vitória para atrair prosperidade, para atrair mais uh, equilíbrio na vida, né? para atrair mais iluminação. Então, quando a gente estuda a a gente vê e descobre que o louro está ligado com o nosso sétimo chakra, né? o nosso sahasrara, que fica aqui no topo da cabeça, acima da coluna. E o sétimo chakra, a nossa lótus de mil pétalas, ela está relacionada com a nossa conexão com Deus. Então, o louro, ele estimula essa nossa conexão com Deus e por isso, né, na Grécia Antiga, na Roma, as pessoas, os grandes imperadores, gente imponente, gente de poder, usava coroas de louro. Por quê? Porque isso era uma forma de conectar o sétimo chakra com a vontade divina, trazer para a humanidade, manifestar decisões que estivessem ligadas, né, Uh, com o um bem maior, com um bem para as outras pessoas E por isso que ele tem essa referência, ele tem essa tradição Mas não só, isso ele também é usado né, para amenizar o estresse, ansiedade, dores de cabeça, cólicas Mas ele também é rico em vitamina A, vitamina C, cálcio, ferro, magnésio, potássio E ajuda de outras tantas formas, tá bom? Mas esse é só a parte física do louro O que, que a folha do louro tem? O que, que o loureiro tem? Né? Se a gente for lá isso da química da planta, é isso que a gente deve encontrar. Se a gente tomar o chá concentrado muito, é isso que a gente deve sentir. Né? Mas o que muita gente desconhece, que muita gente está começando a descobrir, e é por isso que a gente está gravando esse vídeo aqui, é que o louro, assim como outras cento, 117 plantas que o Bruno pesquisou na pesquisa da fita energética, tem poderes ocultos tem poderes que nos ajudam a ter uma vida mais feliz, saudável e próspera com possibilidades que muita gente desconhece. E o que, que o louro pode fazer? né As energias negativas que ele ajuda a combater elas são caóticas e capazes de desestabilizar o nosso campo energético. Então, quando a gente tem um corpo aberto, né, como as pessoas costumam chamar... Ah, fulano é para raio de coisa ruim. Tudo que acontece tá ali. Ah, fulano é parece que tem ascendente sagitário, né, tudo é destrabulhado, machuca, tudo parece que acontece com ele, tudo de ruim parece que acontece com fulano, parece que tem quebrando, tá com mal olhado, inveja, agor... Então assim, parece que a pessoa, ela estrupiada, né, aqui no Sul, no país, Rio Grande do Sul, aqui eles traduzem tudo, chama de esgualepada, então a pessoa ela fica tão esgualepada porque ela não se protege, é o tal do corpo aberto como as pessoas conhecem então se a pessoa não desenvolve espiritualidade, se ela não tem uma fé em alma, uma força maior, se ela não se conecta com essa força maior e daí seja essa força maior o que for para você, né? O universo, a fonte, deus, pai, mãe, buda, krishna então independente do que seja essa fonte para você é importante a gente ter uma conexão para a gente utilizar a nossa energia, para a gente ter a nossa energia protegida, e é nesses casos quando a gente está passando por situações adversas, de uma forma muito constante, que o louro vem a ajudar. Então, quando os pensamentos, né, nossos pensamentos, sentimentos e emoções ficam muito agitados, desorganizados, tensos, muito focado em notícia ruim, morte, doença, política, escassez, quando a qualidade daquilo que a gente vibra tá muito baixa, o louro vem e ajuda isso afastar de vez, entende? Então, no vídeo passado, né, quando a gente falou do louro no sapato, que vai estar aqui na descrição, que nem eu comentei, é, eu falei de quando a gente chegasse num lugar de energias densas, colocar o louro no sapato ia impermeabilizar uh, aquele sapato, né, a nossa sola dos pés, para que a gente não recebesse e não absorvesse as energias densas do local, do ambiente físico. Agora, se nesse lugar, né, ou então você fez a técnica do louro no sapato e sentiu desconforto, a gente trouxe aqui uma outra aplicabilidade do louro para você usar e ter essas qualidades dele. Mas antes da gente falar para a técnica o que, que o louro pode fazer, caso você ainda não tenha visto aquele vídeo. O louro, né, como vegetal puro do sétimo chakra, ou seja, ligado com a nossa espiritualidade, a nossa conexão com o divino, o que, que ele ajuda a gente a fazer quando a gente desperta o poder oculto dele? Ele ajuda a gente a eliminar energias densas de origem espiritual, cria um campo energético espiritual de proteção, traz a força da energia divina para purificar os campos de energia e os ambientes em geral e traz a força de Deus para o mundo físico só isso que ele faz e daí como que você pode ter esse benefício? primeiro, pega ali a folha do louro finge que esse clipe aqui é uma, uma, uma folha de louro tá? aí pode ser fresca, pode ser verde, pode ser desidratada pode ser em pó, sugiro que não porque essa aplicabilidade aqui né, ela é um. se for em pó vai sujar tá? mas se você só tiver em pó pode fazer mas sugiro a folha <risos> então pensa assim que essa, esse clipe aqui é a folha vou colocar na minha mão tá bom coloquei na minha mão posso colocar a outra mão em cima tanto faz mas posso colocar outra mão embaixo O importante é se sustentar na altura do coração no vídeo do louro né, no sapato eu falei dessa técnica de ativação mas não exemplifiquei e agora eu vou exemplificar que é a técnica de ativação pelo verde prata então com o louro né daí essa, esse louro que eu estou segurando aqui você pode fazer também para a técnica no sapato você segura na altura do coração e mentaliza, imagina, acredita ou pede para que aconteça se você tiver dificuldade de visualização. Imagina e visualiza que do seu coração vem um, um facho de luz verde para a altura do louro, para o louro. Então do seu coração sai um facho de luz verde. Quando a luz verde chega no louro, ela volta e quando o verde volta, vem um do topo da sua cabeça, prata, para o, coração, para o louro. tá? Então antes estava o verde volto o verde, vai o prata. Aí o prata volta, volta o verde. Aí fica verde, prata, verde, prata, verde, prata. Do coração da mente, né? Alternado. Verde, prata, verde, prata. Quando você sustentar que essa vibração do verde e prata tá automática já tá fazendo sozinha então o louro é considerado ativado pela fita energética ele já vai despertar essas energias para você já vai te disponibilizar para você esses poderes ocultos dele então o que você vai fazer com essa folha de louro energizada você vai pegar e colocar no bolso ou na carteira ou na bolsa o importante é não colocar na capinha do celular, não pode. Não coloca na carteira, que também é a capinha do celular, não pode. Coloca se você é mulher, né? Se você usa sutiã, coloca na altura do coração, né? Coloca na altura do coração, ou se você é homem, coloca na carteira, não tem problema porque na carteira não tem objetos, né, que tem energia magnética associada, então você pode colocar na carteira, desde que você leve a carteira para onde você foi, a carteira esteja em contato, agora, se você, que nem eu, deixa a carteira na mochila, deixa a carteira na porta do carro, pega o louro e coloca naquele bolsinho pequenininho da, da calça jeans, sabe, coloca ali, e aonde você for, é importante você... Levar o louro energizado com você e para ter essa qualidade de vida mais elevada e eliminar de vez toda e qualquer energia densa negativa que possa vir a te acompanhar e te atrapalhar, beleza? Aqui quem falou foi o Luiz, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e até lá!